E aí pessoal, bem-vindos ao Portal O Inventor! Hoje aprenderemos a fazer protobirds com materiais de reciclagem, também haverá matéria em nosso site. Bom, para acelerar nossa produção, utilizaremos um modelo do usuário código de aluno, do site Cults 3 d Esse site tem vários modelos e projetos que aceleram nossas pesquisas, então antes de inventar a nossa própria protobirds, vamos fazer uma previamente já disponibilizada. Basta baixar os modelos STL no site, o link estará na descrição. Porém, ainda faremos os contatos elétricos, tema da parte de reciclagem desse vídeo. Então, clique em gostei e acompanhe o nosso vídeo. Para o nosso projeto, você precisa de uma lixa, qualquer que você tiver em casa, ou algo que dê abrasão vamos usar latinhas como item reciclável utilizar alicate de corte e tesoura né, para cortar nossa latinha você vai de um multímetro para testar a funcionalidade fios e claro imprimir o nosso projeto para que a gente possa ter as nossas plaquinhas utilizaremos também baterias veja que tem uma figura ortogonal com o nosso projeto perceba que foi cortado na secção da latinha de 46mm por 10 nós iremos dobrar ao meio você irá lixar a parte brilhosa da latinha interna né, oposta a tinta onde fica a bebida é necessário lixar para remover o um esmalte que cobre o alumínio depois você irá dobrar de forma que a tinta né, onde fica é, exposto a marca da latinha e tudo fica para dentro e a parte do alumínio que você lixou fica para fora. Ainda na figura ortogonal perceba que tem a versão dobrada do objeto, então eu dobrei e picotei a ponta para facilitar com que os jumpers grudem quando você colocar na protobund. A parte picotada vai de encontro com os buraquinhos da né? você vai então colocar essa secção por baixo como apresentado e aí é só testar. Pois, como já está lixado, a gente removeu o esmalte, subentende-se que a corrente elétrica pode fluir nesse objeto que você fez e vai ficar dessa forma. Então aqui eu já estou pegando um objeto que eu já testei, né? já, os tamanhos, as medidas e vou testar a conexão elétrica. Aqui eu testo fios, tá? Para ver se os fios que eu vou testar estão funcionando primeiro. Sempre faça isso é, no experimento, para testar se os objetos que fazem parte do experimento estão funcionando. Para testar se está fazendo fluxo, né? se está fechando o curto de um fio, se a energia elétrica está passando de um ponto a outro, você vai usar esta opção apresentada do multímetro. essa plaquinha nossa ela tem duas séries né ou seja duas séries que tudo que nós ligarmos de cada série vai estar tá ligado junto certo que é uma plaquinha bem simples né então no exemplo aqui do vídeo a gente está trabalhando com essa primeira placa para você aprender a montar então veja que ficou muito bem conectado quando eu puxo o fio a plaquinha vem junto porque a conexão está muito bem feita a ideia de picotar as pontas foi positiva agora vamos ver se vai passar de um ponto ao outro pela placa, pela secção, perfeito, nós não escolhemos ao casa esse projeto, ele é compatível com o espaçamento de pin readers e com outros equipamentos comuns no mercado, então isso facilita porque você está fazendo uma plaquinha já compatível com componentes pré existentes. O fundo, você pode colocar uma fita crepe, um durex, para segurar o componente de alumínio na plaquinha. Fico por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima! Não esqueça de dar o seu like e assinar o sininho de notificações. Abraço!